Neste mês de junho, a UFPR comemorou 20 anos de seu Museu de Arte, o Musa. O espaço, criado em 2002, se dedica tanto ao acervo de objetos artísticos presentes na instituição centenária, quanto também na exposição de artistas locais. O conjunto dos museus das universidades hoje no, no Brasil todo são um patrimônio imenso, imenso que a gente precisa estar muito atento. E aqui na nossa universidade, em particular, essa atenção que a gente, apesar das dificuldades, tem que a cada momento dar de modo renovado é, para os nossos museus, eu acho que é muito estratégico. E considerando esse acervo maravilhoso né, que temos aqui no MUSA. Mas, além de ser um espaço expositivo, o MUSA também é importante no papel de formação dos estudantes de arte da universidade, que podem aprender como funciona o processo de curadoria e catalogação de obras de arte. É um museu universitário, que, que pela sua essência trabalha ali na formação dos nossos estudantes com projetos de ensino, de pesquisa, de extensão, então a ideia é essa. Eu acho que ele se torna assim, um espaço de resistência, de valorização da universidade, da cultura que é desenvolvida dentro da universidade e no Paraná como um todo. A cerimônia de celebração dos 20 anos do espaço trouxe uma mesa redonda especial, formada pelas professoras Maria José Justino, pró-reitora na época da Fundação do Espaço, e Dulce Ozinski, coordenadora de cultura também em 2002. Além de Fernando Bini, professor aposentado do Departamento de Artes, responsável pela criação do acervo inicial do Musa. A mediação foi feita pelo professor Paulo Reis. É aposta no futuro, é aposta no futuro mais longínquo um futuro próximo é, desse nosso museu como um museu que seja importante para a comunidade acadêmica e também para a gente é bem importante que ele também faça parte aí dentro de uma discussão dos museus da cidade com relação a exposições com relação à acessibilidade das pessoas desde o início a proposta era que fosse um museu diferente um museu é, muito mais é, fora dos eixos, né? O museu de contemplação, o museu mercadológico, tudo isso deixou tudo isso de fora e era foi criado como museu laboratório, lugar então do crescimento de, dos estudantes, do alargamento de um público. Que a ideia era sempre trazer também o público para o museu, o que eu tenho acompanhado as várias exposições, curadorias, os estudantes participando das curadorias, o propósito do museu se cumprindo. Então, fico extremamente feliz com isso. É muito satisfatório a gente perceber que o museu continua por causa de um coletivo, né? de um grupo de pessoas, dos professores do Departamento de Artes, dos servidores ligados à Proec, que continuaram o projeto e levaram adiante. Eu acho que é muito bacana a gente ver que vingou. Como professor do Departamento de Artes, eu transformei o museu num laboratório da minha, dos meus alunos. A gente fazia exposições, etc. E eu espero que o museu vá por muito tempo ainda e que ele realmente se transforme numa numa força, né? Isto é que possa representar a arte do Paraná, a arte brasileira né? e que possa fazer grandes exposições. A programação das duas décadas de Musa se estenderá pelo segundo semestre desse ano e pode ser conferida no site do museu musa.ufpr.br.